A gente consegue reconhecer um trabalho sério vindo de um profissional da espiritualidade, de um verdadeiro iniciado, de uma pessoa que está ali, mesmo na lida, quando ele não vai dar para você nada mastigado e ele vai te explicar de verdade a fundo de onde as coisas vêm. Porque não é aleatório. Ah, não é assim porque Deus quis. Tem toda uma conjuntura de coisas e eu acho isso muito legal. E é aquela coisa, né, Cedric? É uma linhagem de pessoas antes da gente que desenvolveram tantas coisas legais uhum. e que o pessoal fica nessa superficialidade de ficar tirando cartinha do tarô para falar o mago é o início, a imperatriz é a fertilidade. Ok, tem esse lado também. E, obviamente, a gente não vai menosprezar esse lado. Uhum. Porque, para algumas pessoas, o tarô ele é uma ferramenta importante que ajuda a guiar vidas, né? E, e é uma outra maneira, porque assim, a, a, a magia do tarô, né? ela, como a Golden Dawn ela, ela concebeu isso, ela entende que o tarô é uma ferramenta de comunicação com a inteligência, uma inteligência espiritual, uma forma de pensamento, uma egrégora, uh, que eles davam o um nome, e isso está lá no livro T, de Heru, ou Haru, que também é uma, uma forma de, de pronunciar esse nome, que parece com tarô. É, e daí que vem essa história do livro de Tote, daquela que ainda está ligado aquele passado, de que o tarô tem a ver com o mundo egípcio, etc. Mas Horus, na realidade, representa é, a nossa essência divina, o nosso eu divino. Então, quando você está usando o tarô, você está se comunicando com essa sua contraparte divina. Né? E o tarô ele é essa ferramenta, por ser uma ferramenta simbólica, é a ferramenta uma das ferramentas mais perfeitas para estabelecer, estabelecer essa comunicação. É porque a gente sabe que a nossa mente é, mágica, ela opera através de símbolos. O símbolo, ele é o, o, o, o tradutor, né? É, entre a nossa parte lógica e a nossa parte divina. Então, o tarô, ele tem essas duas dimensões. Ele tem essa dimensão divinatória. A dimensão divinatória é quando você está consultando essa força para ouvi-la. Então, essa egrégora, essa forma de pensamento, essa inteligência espiritual, que quem quiser pode interpretar como sendo a sua contraparte divina, não tem nada Sim. de errado nisso, quando você está usando como uma ferramenta divinatória, ela se comunicando com você, ela te aconselhando, ela falando, oh, por aqui é legal, por aqui não é, vai por ali, então você ouve a voz dessa, dessa força, dessa inteligência espiritual, através da divinação, por isso que não pode ser menosprezada. Mas tem a segunda parte, que é a nossa comunicação com essa força. Porque essa essência divina, essa força divina, é a contraparte nossa que tem uh, o poder de transformação da nossa vida. Então, a magia do tarô, ela traz essa segunda dimensão, que é a gente se comunicando com essa força. Quando você está fazendo magia com tarô, você está usando esse alfabeto, que é o tarô, e através da junção das cartas é como se você criasse palavras, expressões, que você está se comunicando com essa inteligência, falando, olha, estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu preciso dessa transformação neste setor da minha vida. E como o é a ferramenta que essa força utiliza, há uma comunicação direta com ela, né? E é aí que toda magia acontece. Então, por isso que essas duas dimensões do tarô, elas são extremamente importantes. Mas a parte mágica ficou negligenciada durante muito tempo. É, as pessoas sempre pensaram no tarô, na maior parte das vezes, como somente uma ferramenta divinatória. E não é. Ela é muito mais do que isso. E ela é uma ferramenta terapêutica, ela é uma ferramenta que tem muitas possibilidades. Né? Nesse livro, por exemplo, tem rituais de contato com a sua sombra. E aí a gente dá a sombra de cada carta. Porque todas as cartas, por mais luminosas e boas que elas pareçam, têm a sua sombra. Hum. Então, o tarô ele pode ser uma ferramenta para você entender como que a sua sombra está operando naquele momento, e para você contactar essa parte de você e chegar em uma, um acordo, em um equilíbrio com essa, paz, com, essa, com essa sombra, chegar numa paz com essa sombra. Porque, na realidade, não adianta. Nós somos feitos de luz e sombras, e a sombra ela é importante para manter o nosso equilíbrio. Não existiria luz se não houvesse sombra e vice-versa. E a sombra tem que se tornar a nossa aliada no processo da vida. Né? E não a nossa inimiga. O que acontece é que muitas vezes as pessoas elas negligenciam tanto a sombra que, como qualquer coisa que a gente negligencia, ela acaba fazendo de tudo para chamar a nossa atenção. Então, ela se torna é, quase, né, um espinho no nosso pé, entendeu? Então, o tarô também pode ser uma ferramenta de contato com a sua sombra, de fazer as fases com a sua sombra. Tem um capítulo só sobre isso. Tem um capítulo só sobre magia sexual com o tarô. É, Por quê? Porque cada carta também predispõe as posições que podem ser utilizadas nas linguagens de energia sexual para você despertar determinadas energias. e quase como Kama sutra. É, é quase como uma sutra do tarô. Isso não é uma coisa que ninguém nunca falou, né? Então eu pensei muito se eu colocaria esse capítulo ou não é, no livro mas eu achei que o livro não estaria completo se não tivesse esse capítulo é necessário Cláudia. é necessário <risos> é? eu achei que, tá, que, que o livro não estaria completo mas no final eu faço um warning assim eu faço uma uma chamada à consciência das pessoas uhum. é, inclusive expondo até algumas coisas ali né que a gente que são recorrentes na comunidade da bruxaria e que as pessoas devem ficar atentas para não caírem em mãos de abusadores e para magia, ela não ser utilizada é, de uma maneira errada, não para ferramenta que foi verdadeiramente criada. Né? É, você pode fazer magia sexual com qualquer pessoa, você pode fazer magia sexual com qualquer pessoa, mas a verdadeira magia ela é despertada quando o elemento principal tá ali envolvido no processo, que é o amor. Então... Não existe magia sexual mais poderosa do que aquela criada entre um casal, entre pessoas que têm uma relação sólida, uma relação séria, que tem intimidade para desenvolver aquilo. né? É, então, eu dou alguns aconselhamentos e falo também de algumas coisas que as pessoas devem ficar atentas, é, porque eu tenho certeza que esse livro vai se tornar um livro bastante influente nesse sentido, e que vão aparecer pessoas querendo usar isso para outras coisas então eu já fiz questão de fazer um final falando olha se aparecer gente falando isso isso, isso cai fora pula, pula fora porque a pessoa ela tá te aliciando ela tá te usando é, não é magia de verdade né eu acho que isso isso né? é muito importante é uma coisa que eu bato aqui na tecla sempre tomar cuidado com pessoas com grupos e com situações que possam de alguma maneira gerarem algum tipo de abuso emocional, psicológico, sexual, Bem... que infelizmente o campo da religiosidade também é um dos poderes que surge no mundo. E as pessoas usufruem hum... muito é, da, dos problemas dos outros, do desespero, das faltas emocionais para poderem abusar de pessoas. É uma pauta é. que está sempre recorrente aqui, e eu acho isso muito legal, de você dar, sim, uma ferramenta poderosa e, ao mesmo tempo, você já dizer para as pessoas, olha, cuidado. E é importante, é importante porque, ao longo dos anos, a gente tem visto algumas coisas acontecendo, e não é só no Brasil, é no mundo, a gente tem essa visão muito errada de achar que tudo só acontece no Brasil, que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, e menospreza a bruxaria do Brasil, né, e fala, ah, imagina, lá fora isso não acontece, as pessoas nunca nem foram lá fora para vir. Então, assim, tem abuso em todos os lugares, tá, gente? Tem casos horrorosos também fora do Brasil, em comunidades pagãs, pessoas sendo abusadas, agredidas, feridas em rituais de iniciação e coisas nesse sentido. né? É, essa é uma parte horrorosa. E tem a parte também, óbvio, né? é, dos abusos sexuais. Tem a parte também é, das pessoas transformarem aqueles grupos em pequenas seitas e agirem de uma forma que querem te tirar do contato com todas as pessoas que podem te chamar à realidade. Muito né? muito então, existe vida além do grupo. né? O grupo se torna a sua vida. Tipo, gente, se for isso, cai fora, entendeu? Porque é o padrão típico de uma seita. Toda religião ela precisa ser vivenciada de uma maneira saudável. E, apesar de a gente colocar o sacerdote, a sacerdotisa em uma visão é, que ela, essa pessoa talvez esteja assim, de você, ou seja, que tem uma determinada autoridade, e a autoridade traz... É, ligado né, a ela, o conceito de poder, você nunca pode ter um sacerdote que você não chame de amigo. Então, isso você tem que tomar muito cuidado. Quando a pessoa ela tem uma relação com você, de distanciamento de poder, uma relação ditatorial, uma relação em que você não vê aquela pessoa como um amigo, como um igual, que é o sacerdote mesmo igual. Ele só é só uma pessoa que tem uma experiência maior naquele caminho, mas é uma pessoa igual a você, e você um dia vai se tornar neste caminho igual a ele, né? Porque chega uma hora que acaba o processo, né? Começa o processo de evolução pessoal, mas dentro de uma tradição, aquele processo ele chega em um nível que todos vão chegar naquele ponto. Então, é, se qualquer sacerdote incentiva que você tenha uma, uma, relação de, uma relação subalterna, subserviência, cai fora, cai fora que é ruim entendeu? É, ali não tem espiritualidade, ali só tem abuso, né? É, e, e com certeza abuso nunca traz coisa positiva coisa boa, né? Isso é muito importante, né? Outra coisa que a gente fala aqui direto é que quando a gente tá falando de, de ordens mágicas, de enfim, é, religiões ou enfim tradições de mistérios, a gente sempre vai ter um mestre, um aprendiz, um iniciador, e o iniciado, gente, isso é muito importante, não é uma questão de que um é melhor que o outro, mas porque alguém viveu aquilo, tem noção da transformação e tá apto a observar a transformação do outro e dizer, olha, eu atesto que você está devidamente preparado para. E é, é isso, e eu acho muito legal, porque a posição que você ocupa hoje, é dentro do dentro da Wicca, da é uma posição muito, muito alta e visada. Então, você dizer isso é muito importante para as pessoas, porque isso ressalta essa liberdade que a bruxaria tem, que quebra alguns estigmas que algumas pessoas tentam levantar sempre. Isso é muito legal. Eu fico muito eu, feliz. Uma, uma coisa que as pessoas sempre têm que ter em mente, Cedric, é que o seu sacerdote é você amanhã. E se ele é você amanhã, você tem que pensar no que você quer se tornar. Você quer se tornar igual a ele? Ele é uma pessoa que você admira, né? Em todos os níveis. Que tem ética, valores, que tem uma vida admirável. Então, ele serve para te orientar. Agora, se é uma pessoa que você olha e no espelho você percebe que é algo que você não quer se tornar, cai fora, né? É, porque não vai te ajudar... Não vai ter transformação. Aquela pessoa é uma pessoa adoecida que vai te adoecer. Porque pessoas adoecidas adoecem outras pessoas. Historia, né? é, uma série de coisas, também são contagiosas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vincula a nossa energia, com quem a gente dá a mão dentro de um círculo, é, com quem a gente chama de nossa família mágica e espiritual. Porque aqui, muitas vezes aquelas pessoas não são a sua família. Aquelas pessoas... É, uma hora ou outra vão, estão te apunhalando, estão é, tramando contra você, no sentido de querer te manter ali, criar um cárcere, criar uma prisão na sua vida. Outras coisas que a gente vê também, né, Sérgio, é aquela coisa de que é, é, as pessoas elas nunca estão prontas, o mestre está sempre na frente, a pessoa nunca consegue é, é, chegar ao patamar, o sacerdote está sempre criando dificuldades intransponíveis, não estou colocando dificuldades no sentido de crescimento, né? mas dificuldades intransponíveis para que a pessoa ela cresça naquele caminho. Isso também não é um caminho autêntico, porque na tradição ocidental de mistérios, atual, a última parte, uma das obrigações do discípulo é ultrapassar o seu iniciador, é se tornar melhor do que ele. Sim. E essa é a maior realização de todo iniciador quando ele vê que o seu iniciado ultrapassou, se tornou melhor do que ele. Porque isso significa que ele conseguiu fazer o trabalho correto de realização da sua transformação. sabe? Então, é, se a pessoa acha que você nunca pode... Imagina, chegar a ser como ela, imagina ser melhor do que ela, né? é, e cria todas as dificuldades, e agressões, e acimação, uma série de coisas... Sim. Isso não tem nada a ver com o com Instagram. É só um lugar que você está ali para ela é, exercitar o ódio dela. né? E assina o que pequeno poder. E aquela coisa, gente, procurem acompanhar é, as pessoas que estão no meio e que estão fazendo trabalhos que vocês veem que tem uma ligação. Então, assim, aqui no canal mesmo. É, o Claudinei veio, veio Cláudia Issa, veio outros, é, outras pessoas que fazem parte de outras traduções que são válidas, são traduções que você pode comprovar uma validade, isso é muito importante. Então, é, tem uma coisa que eu ouvi do Edu Scarfon que é muito verdade, porque quem tem um bom trabalho não morre, continua. Você, você vê aí que o Claudinei está aqui desde muito tempo, o livro continua fazendo ó, cópias e cópias, e ele, outros também estão, então continuem seguindo essas pessoas, porque essas pessoas também não, não indicam outras aleatoriamente. Porque tem um crivo muito alto, e eu acho que isso tem que, tem, tem que continuar existindo.